Seja muito bem-vindo ao ejaculandoconcontrole.com Se você chegou até aqui, é sinal de que sofre de um terrível problema Ejaculação Precoce Caro amigo, antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de dizer que eu realmente entendo e simpatizo com a sua situação Ejaculação Precoce é um tema sério e aqui nós iremos tratar disso com toda a maturidade necessária Digo isto para que não se preocupe. Acredito que sofrer de ejaculação precoce não atrapalha somente a vida sexual de um homem. O constrangimento é tão grande que se torna quase impossível tratar deste assunto sem danificar sua autoestima. As pessoas não compreendem e a primeira reação é atacar com piadas e humilhação. Aqui você não corre este risco. Meu nome é Luiz Alfredo sou autor do site -com controle.com e já estive em seu lugar por muitos anos. Hoje ensino pessoas a se livrar deste mal que agride milhões de homens no mundo inteiro. Minha vida mudou indescritivelmente e não me refiro apenas à minha vida sexual. As melhoras vão muito além. Lhe convido a acessar o link sobre para saber mais sobre a minha história. Nos próximos instantes vou lhe mostrar exatamente como você pode melhorar a sua vida também. Mas primeiro entenda exatamente qual é o seu problema. Ejaculação precoce significa falta de controle no sistema ejaculatório. Mas na prática o real problema está relacionado com a incapacidade de dar prazer para a sua parceira. Afinal, quem sofre de ejaculação precoce sempre atinge o orgasmo primeiro e o sexo se torna frustrante para ambas as partes. Você provavelmente está se questionando por que sofre desse terrível mal. E a verdade é que existem diversos motivos. Talvez se trate de ansiedade ou de inexperiência sexual. Talvez exista em seu passado algum trauma ou talvez seja uma simples questão de genética. O macho é biologicamente programado para fecundar o maior número de fêmeas então, ejacular de pressa trata-se de uma estratégia da natureza para garantir a perpetuação da espécie. Mas, embora seja biologicamente natural, Trata-se de um problema do ponto de vista cultural e traz danos muitas vezes irremediáveis para a sua vida a dois. A boa notícia é que não importa qual seja o motivo pelo qual você sofra disto, você pode se livrar da ejaculação precoce. E melhor ainda, não só você será capaz de controlar a sua ejaculação a ponto de se tornar um amante acima da média, você será capaz de dar prazer para a sua parceira por quanto tempo for necessário. Assim que se tornar capaz de controlar a sua ejaculação, você estará sexualmente acordado, sua autoestima irá para as alturas e se sentirá confiante como nunca, talvez você não esteja plenamente consciente disso, mas assim como se livrar da ejaculação precoce fará maravilhas para todas as áreas de sua vida, sofrer deste mal faz justamente o contrário. Afeta negativamente sua autoestima e consequentemente todos os seus relacionamentos pessoais, inclusive a sua vida profissional. Destrói casamentos e lhe intimidará na hora de buscar um novo relacionamento. Existem diversos tratamentos conhecidos, tais como o uso de pílulas e outros tipos de drogas. Até mesmo cremes que tiram a sensibilidade de seu pênis. No entanto, tais métodos agridem a sua saúde e são todos recheados de diversos efeitos colaterais. A verdade é que você não precisa de nada disto. Você pode ter acesso a uma solução permanente completamente natural sem danificar sua saúde. Conheça o livro digital Ejaculando com Controle. Este livro é composto de duas partes, ejaculando com controle básico e avançado que complementam um ao outro. No módulo básico, você irá aprender 26 maneiras para controlar a sua ejaculação e não precisará de nenhum material complicado ou algum investimento. Já no módulo avançado, você já saberá como controlar a sua ejaculação e agora irá aprender como se tornar uma verdadeira máquina de sexo. Inicialmente, o método tem como base três simples princípios primeiro você irá aprender a reverter os danos já causados em sua vida sexual e em seguida irá aprender como realmente manter o controle de sua excitação e ejaculação e depois irá descobrir como fortalecer este controle você será capaz de fazer sexo por horas e horas experimentando muitos orgasmos sem ejacular como você já deve ter percebido livrar-se da ejaculação precoce trata-se de uma simples questão de escolha pense nas inúmeras sessões de terapia em do constrangimento, em todas as histórias de amor que poderiam ter tido um final completamente diferente. Estudos comprovam que um homem gasta por ano uma média de R$ 1.500 reais com drogas e outros tratamentos desse tipo. Você não precisa disso.